Olá, minhas amigas, agora é um treino para as pernas. Pernas e pernas costas. E costas. Utilizando, um cabo de vassoura. Utilizando um cabo de vassoura, ela vai ficar paradinha, deita a cabeça. Isso, deitou a cabeça. E quando ela puxar o cabo de vassoura em direção ao peitoral dela, ela vai flexionar as pernas como se quisessem to tocar os dois calcanhares no bumbum. Então, vai lá, faz devagar, puxa, levanta, isso, mas tem que dobrar a perna, dobra bem a perna, isso, só quando puxar, vai, isso, vai, isso, contando, vai, três, isso, quatro, levanta mais o peitoral do chão, cinco, isso, seis, isso, vamos embora, sete, continua, 8. Isso, tá perfeito. 9. Tá ótimo. 10. Então tá dobrando a perna. 11. Isso. 12. Eleva mais o peitoral. Não, deita a cabeça e eleva só quando 13, puxar. Estica o braço. Isso, agora puxa. Isso. 12. Vai, mais uma. Isso, 15, vai. 16. Levanta mais o peitoral. Mas tem que puxar a perna. 17. Vai. Isso. 18, estica todo o braço. Vai. 19. Isso. Vai. 20. Agora. Levanta mais o peitoral. Estica o braço abaixo da cabeça. Isso. Dobra, e dobra pronto. a perna. Vai. 13. Isso. 24 Vambora 25 Isso Puxa Isso 26, Vambora 27 Vai lá 28 Levanta bem o peito do chão Mas dobra é a perna lá. Vambora Abaixa a cabeça 30, Isso. Estica os braços Isso É o dobra a perna mas levanta a cabeça quando puxar o coisa e dobra a perna. Isso. Estica o braço. Isso puxa. Vamos. Dobra a perna e levanta a cabeça. Isso. Joga para cima. Vai. Isso. Mas dobra a perna. Vai. Vai. Isso. Vai. Continua. Isso. Vai. Vai. Isso. Continua. Isso, continua, isso, continua, vai, isso, dobra a perna, vai, isso, vambora, isso, dobra as duas pernas juntas, vai, vai, vai, isso, continua, isso, continua, isso, vai, não descansa, vai. Levanta bem esse, esse peitoral ao chão, tira o peito ao chão, vai. Isso. Isso, continua, vai. Continua. Isso. Isso, descansa um pouquinho. Tá sentindo as costas? Tô. sentindo muito mesmo. Isso aí, tinha tô suando. É, isso aí. É isso que precisa sentir. As costas sendo bem trabalhadas. E ainda trabalhando a parte das pernas também. Isso aí. vai trabalhar. Isso aí. Vamos lá. Pega de novo a madeira. Aí, agora, já fica com a perna dobrada. As duas pernas dobradas. Isso. Aí, tenta levantar mais o peitoral do chão. Mais. Esticando o braço. Isso. Agora, puxa... A, a, a vassoura passar embaixo da sua mama Vai Isso, volta Puxa embaixo da mama Não, deixa a perna alto. A, a Vai Isso, embaixo da, mama. Embaixo, da embaixo, mama embaixo aqui, pegando aqui quase no abdômen Vai, Ai, levanta isso. bem o peito Levanta bem o peito Isso, consegue Vai, estica Vai, puxa Vai Isso, Ai. isso Estica, estica Ai. o braço Estica o braço, vai, puxa ah, Eu puxou minhas pernas Mas vai. é isso aí, vai lá Vambora. Isso, estica Vai Isso, estica Vai Vai, isso estica Vai, deixa a perna esticada, estica o braço Deixa a perna esticada Estica o braço Isso, ó Levanta, tenta bater quase aqui no abdômen Vai lá, puxa Levanta, isso! Muito bom, muito bom! Vai, de novo! Isso, desce tudo, desce! Isso, sobe, vai! Pressão! Isso! Mais uma, estica o braço! Estica o braço, vai! Vai! Isso! Vai! Vai lá! Vambora! Isso Vai, um ainda dá Mais! Ainda tem pouco tempo Ai. de treino. Não tem nem cinco minutos. Ai. Isso. Vamos embora. Está repuxando o corpo todo. Mas é isso. Tem né? que repuxar o corpo todo. Você quer treinar para quê? Vamos embora. Vai lá. Ai. Isso. Ai. Vai. Isso. Ai. Vai. Ai. Isso. Eu tô conseguindo ir na Sim. mão. Abaixo da mão. Mano. Então, é isso aí. Vamos embora. Desce a cabeça. Isso, vai, agora, embaixo da mão, desce a cabeça, isso. Quando esticar, desce a cabeça, Ai. vambora. embora, embaixo da mão, Ai. isso. Ai, está esticando muito minhas coxas. Isso, Ai. isso. embora, vai. Ai. isso. Ai. Isso. Ai. isso. Ai. isso continua, ah, peraí, aí fica aí calma é, é assim mesmo o treinamento é assim mesmo tem que ficar calma não pode ficar ah, nervosa tá não, sentindo é onde ah sentindo as pernas aqui, as costas mas tá malhando as costas tá malhando as costas conforme eu faço assim as costas tá ardendo isso mas é para sentir não, as é costas a a costa costa treinamento tá é para as costas estica o braço Descansa, relaxa. Isso. Conta até 20. Conta até 20 um, devagar. Fazer até 20? Não, contar, contar. até 20 descansando. 1, 2, 3. Isso. Três, Isso. Quatro, Vai descansando. Seis, relaxa seis, o corpo. 7. Isso. 8. 9. Isso. 10. 1. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, isso. 19, 20. Isso aí, relaxa, agora vai, puxa para finalizar, vamos fazer só essa sequência aí, que já vai ser uma sequência puxada, isso, isso. foi melhor, foi a melhor de todas, Dois. Dois. isso, vem em cima, 3, isso, vem em cima, vem. sobe, isso, 4, vai lá, bora, 5, isso, 6. Vambora. 7. Agora tá bonito. 8. Isso. 9. Tá perfeito. Vambora. 10. Dez. Dez. Então vai. 10. Estica bem. 11. Isso. 12. Vambora. Isso. 13. Se preocupe em fazer devagar, mas fazer certo. 13, 14. Vambora. 15. Ah, vambora, yes. 16, e relaxa, relaxa. Isso tá sentindo bem. As costas, Tô, as costas, tá ardendo muito, muito. muito. É, então, qual a parte das costas? Mostra aí para eu ver. Essa aí, <risos> isso aí, isso aí, mesmo tinha que doer. Que assim tá ardendo. As é costas isso aí, tardendo. é isso que tinha que doer. Eu estou me sentindo até mais... Solta. Mais solta. que eu parecia que eu tava travada. É, você ah, estava travada. Estava travada. Esse treinamento é justamente para dar esse destravamento do corpo. Deu um destravamento bom, não deu? Deu, Isso deu. Aí. adorei. continua. De fica novo. Aí. Só mais duas, só, só. Duas não. Não, só não, mais só puxar, só, mais só, bruxa, só é pra sentir a saideira. A saideira. Vai, <risos> com raiva, vai. Com raiva. As pernas podem ser, pode ser assim, pode ser arriada pode. dentro da cabeça, mas eu quero ver você subir tudo, tudinho. Ah, mas tudo. Fazer igual aquela cobra ninja, Naja. Aí eu tenho pra bota. Vamos embora. Agora aí eu não consigo. Agora lá. Vamos Isso. Um. Bora. Dois. Isso. Três. Bora. Quatro. Isso. Cinco. Isso. Bora 6bora 7 Isso 8. Bora, 9 isso 10 Não isso consigo. aí gostei de ver. Vira para a câmera, olha e fala as meninas que aí, você está sentindo? Olha tô sentindo torço suando demais. As costas estão tá ardendo, tá pegando fogo, estou me sentindo outra, acho é. que eu vou até levantar mais rapidinho hoje, tá vendo? É, Mas, é que deu para sentir, né, deu pra então sentir. consegue fazer uma saideira daí? Não, não, não consegue fazer mais uma saideira aí, está vendo? É isso aí, não, não pode, ser uma, não não não pode aí. ser uma guerreira frouxa, não pode ser uma não guerreira, frouxa. guerreira frouxa, Achei. mas fiz bastante Foi foi bem feito, Achei. tá de Achei. parabéns, Achei, tá. maravilhoso, manda um beijo para as suas amigas tá. Minhas amigas, um beijo, é, essa deu para, Ó, oh, eu tô toda molhada, eu é muito, muito mesmo foi ótimo, espero que vocês gostem. Minhas Guerreiras de Plantão, mais um treino concluído com sucesso. Aquele abraço, aquele beijo para todas vocês e até o nosso próximo encontro.